Olá psicólogas e psicólogos, quem preferir pode comparecer aos postos de votação disponíveis pelo seu regional no dia 27 de agosto, das 8 às 17 horas, respeitados os fusos horários das diversas regiões do país.